Encarando a notícia de frente. A senadora Selma Arruda para fazer uso da tribuna para seu pronunciamento. Solicito os senadores e as senadoras que venham ao plenário. Vamos iniciar algumas votações nominais. Peço à Secretaria-Geral da Mesa que é, designe a senadora Selma dez minutos para seu pronunciamento. Muito obrigada, senhor presidente. Senhores senadores presentes, senhores e senhoras que agora me ouvem, não é novidade para nenhum dos senhores o que ocorreu comigo, na semana que passou lá no meu estado de Mato Grosso A, o TRE de Mato Grosso proferiu uma decisão é, que decidiu pela minha cassação pela cassação do meu mandato sob acusação de abuso de poder econômico e prática de caixa 2 eu, senadora Sama, eu queria pedir atenção ao plenário nós temos uma oradora na tribuna e não tenham dúvida que esse tema que a senadora Selma Arruda traz ao Plenário do Senado é muito importante, que a história e a biografia de uma senadora da República que é nossa colega e que ela com certeza tem todo o direito de fazer o seu pronunciamento aqui na Casa da Federação e tem todo o nosso apoio e a nossa solidariedade. Senhor Presidente, e o pronunciamento que eu faço nesse momento é exatamente em respeito aos colegas, em respeito a todos os senhores e em respeito aos cidadãos, principalmente cidadãos do meu estado. Eu tenho 56 anos, dediquei quase a metade da minha vida ao exercício da magistratura. Lá aos 16 anos eu prestei vestibular, passei em segundo lugar na faculdade de Direito e, quando me formei... Aos 21 anos, eu concluí a faculdade, vim para Mato Grosso e me estabeleci em Rondonópolis, onde fui advogada por 10 anos. Lá tive meus três filhos e fiz boa parte da minha vida e de amigos por lá. Dez anos mais tarde, eu fui aprovada num concurso para juíza do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E nunca mais tive vida fácil. Eu trabalhei em comarcas complicadas, como se Deus tivesse dito, ó, oh, você vai passar trabalho, minha filha, você consegue. Trabalhei na fronteira de Mato Grosso com a Bolívia, fui ameaçada, tive que contar na época com segurança que me foi dada pelo Exército Brasileiro porque o Tribunal de Justiça não dava segurança para juízes, e dizia que juiz que pedisse segurança era covarde. Depois, eu vim para a capital, depois disso, e, e lá também precisei de segurança, porque a vara que eu presidia era uma vara de combate ao crime organizado, e era uma vara de combate a crimes de corrupção. E lá eu descobri que não raro as mesmas pessoas que compõem organizações criminosas violentas estão imiscuídas naquelas que compõem organizações criminosas que praticam crimes de corrupção. E por isso eu passei, então, a ter vários problemas é, de ordem pessoal. Minha família ficou impedida de, de uma série de de atividade, eu fiquei restrita por alguns anos a, a uma vida muito sacrificada para honrar a escolha que eu fiz, a profissão que eu resolvi é, escolher. Eu segui firme. Eu acabei sendo reconhecida fora de Mato Grosso, fui convidada pelo Conselho Nacional de Justiça e chefiei ações é, pelo Judiciário... Nos, em vários estados, é, no sentido de dar assistência ao sistema prisional. Lá eu aprendi muita coisa, aprendi como a justiça deve funcionar melhor e aprendi também como é que a justiça não deveria funcionar. Os estados brasileiros têm, têm características diferentes, têm situações diferentes, e a nossa eh, justiça nem sempre consegue chegar a contento, principalmente quando se tratam das pessoas mais pobres, aquelas menos favorecidas. Mas eu acabei indo para a sétima vara criminal de Cuiabá, onde que fui responsável por algumas decisões que acabaram eh, ao tempo em que eu me senti liberta, senhor presidente, senhores senadores, pela minha independência em encarar é, pessoas que nunca tinham sido tocadas, pessoas que até então eram intocáveis. Ao tempo em que eu me senti forte e independente para encarar essas pessoas, ex-governadores de Estado, ex-secretários, presidente da Assembleia, presidente da Câmara, e consegui colocar todos eles aonde não deveriam ter saído até hoje, que foi na cadeia, é óbvio que eu sabia que, tempos depois, eu ia pagar pelo que eu fiz. Eu sabia que isso ia retornar a mim de uma forma ou de outra. Quando eu venci a eleição com 678.542 votos, o que significa no meu estado, senhor presidente, senhores senadores, mais de 24% dos votos válidos, quando eu venci a eleição... Eu estava tão tranquila que eu sequer comemorei. Eu voltei de manhã, fui para casa e dormi, porque eu estava cansada. Eu estava cansada porque eu fiz a campanha andando de caminhonete flex. Não tinha avião para eu andar para cima e para baixo. Eu até dei umas voltinhas de avião aí com um, um, um doador que me, que me doou algumas horas de voo. Mas 99% da minha campanha foi feita na estrada mesmo. E todos sabem que essa eleição, ela resultou numa renovação que o Brasil inteiro presenciou. Eu fui a primeira colocada nas urnas, meu querido colega Jaime Campos, que agora acaba de chegar, foi o segundo colocado. E... Aquilo para mim serviu como um aviso, olha, você vai ter mais trabalho pela frente. Eu não consigo encarar o Senado como um mérito é, que se basta por si mesmo. Eu consigo encarar o Senado como um poder que eu ganhei nos meus eleitores para fazer o que eles querem que eu faça. Mas, para as pessoas que pensam apenas no poder pelo poder, não há o que pare essas pessoas. Não tem o que pare essas pessoas. Então, eu acabei sendo acusada, senhor presidente, de abuso de poder econômico, mesmo gastando dinheiro exclusivo do meu primeiro suplente, ou seja, autofinanciamento de campanha, e mesmo pagando dívidas de pré-campanha, pré-campanha, com cheque nominal. Isso, isso lá em Mato Grosso se chama Caixa 2, sabe? Eu fui também acusada de abuso de poder econômico, só que entre os gastos da pré-campanha e os gastos da campanha, senhores, eu não atingi nem o teto, nem o teto, mas eu abusei do meu poder econômico. Eu sou muito rica. Eu sou rica e intenções de mudar esse país. Eu sou rica só disso. Eu fui advogada, funcionária pública. Tenho uma casa financiada pela Caixa Econômica que ainda não acabei de pagar. E isso é o que mais dói. É, saber que mais nenhum candidato, talvez nenhum no Brasil senhor presidente, tenha sido investigado na sua pré-campanha talvez nenhum candidato teve os seus gastos de pré-campanha incluídos nos gastos da campanha jogados dentro da prestação de contas para que os seus gastos de pré-campanha fossem contados como caixa 2 mas eu tive isso eu tive isso. Eu agi de forma independente desde o dia que eu resolvi largar o judiciário, porque eu vi que não funcionava, e vir para cá tentar mudar as coisas, tentar mudar a legislação. Nós, o PSL no meu estado, entrou em uma coligação e eu saí sozinha da coligação, me desliguei, não atendi é, o que o, o partido Havia combinado porque as pessoas que estavam naquela coligação não tinham o mesmo discurso e nem a mesma lisura. Hoje eles respondem a processos aí. Eu sabia que iam, que, que iam responder porque eu já tinha presidido anteriormente na vara é, algumas investigações a esse respeito. E não ia me sujar por isso. E não ia me sujar como não me sujei até hoje. Como não me sujei até hoje? Então, senhores, eu estou aqui a par de dar essa satisfação para os colegas. A par disso, eu também estou aqui para fazer um desabafo. Mas para dizer para vocês que eu confio que aqui nós vamos ter um julgamento isento, que aqui nós vamos ter um julgamento menos é, perseguidor, e que aqui eu vou conseguir limpar a meu nome e a minha dignidade. Porque isso é a única coisa que eu tenho. E eu não vou permitir que uns e outros digam que eu tenho que usar tornozeleira. Bom, eu tinha planejado aqui até um, um, um textinho para não me perder, mas depois não adianta, porque eu sou chorona e aí acabei chorando. Eu gostaria só de finalizar, agradecendo ao meu partido, a cada um dos senadores que já publicamente manifestaram seu apoio. O senador Cajuru foi o primeiro, o senador Flávio, a senadora Soraya, major Olímpio, Eduardo Girão, o senador Jaime Campos também, que lá no meu estado manifestou o próprio senador Wellington e tantos outros que têm vindo aqui desde que eu, que eu é, retornei às atividades hoje, que têm vindo me dar um abraço ou, ou render a sua solidariedade. Não queiram, senhores, estar no meu lugar. Mas se um dia estiverem, creio que eu vou dar todo o meu apoio para vocês, porque injustiça é uma coisa que ninguém merece e que ninguém devia passar. Muito obrigada.